Depois da tempestade vem a calmaria. Logo que eu me acordei, eu dei uma olhada na janela. Precisava olhar para a rua e ver como é que estava a situação. Depois, da noite anterior Era muito estranho, porque parecia tudo normal Como se nada tivesse acontecido O que me deixava mais dúvidas Porque a noite anterior Parecia mais com um o apocalipse Quando eu saí para a rua Na areia do pátio Tinha pegadas eu fiquei me perguntando se aquelas pegadas já estavam ali antes de eu chegar Ou se alguém esteve aqui enquanto eu dormia Eu voltei para dentro de casa e resolvi conferir o vídeo Aproveitar que já tinha luz de novo em internet E pra minha surpresa e alegria Alguém tinha visto o vídeo E não só visualizou Essa pessoa deixou um comentário na mesma hora eu respondi dizendo que estava feliz porque não era a única pessoa que estava viva. E quando essa pessoa me respondeu novamente, ela disse que me conhecia. A minha esperança foi muito grande nessa hora. Eu nem pensei em responder dizendo onde eu estava. Depois eu parei para pensar que foi uma burrada. Eu não devia ter feito aquilo. Eu nem conheço a pessoa que está do outro lado. E eu disse onde eu tava. Depois de um tempo que eu fiquei esperando essa pessoa me responder de novo, eu comecei a ouvir barulhos. Parecia que alguém estava chegando na casa. E eu fui, conferi. Ferrou.